caminhos, percursos, resistência, luta, legado. O que você segue? O que você deixa? Quais rastros constrói? Contam os antigos anciões que quando a lágrima da escuridão encontrasse a gota de seu suor, abriria a cratera mais profunda da terra e nasceriam dali, as duas criaturas mais insanas e sanguinárias que uma vã consciência poderia imaginar. Elas seriam responsáveis por espalhar as vozes mais sujas e erguer o poder da escuridão do norte na Amazônia. Legado é o que marca a nossa passagem, o que deixamos para quem caminha conosco. Chegou a hora de trazer ao mundo os ensinamentos, as crenças e os credos de uma dinastia. Mas às vezes, para que uma dinastia prevaleça, Algo deve ser provado. O que você faria para defender a sua casa? Além de matar? Nós a para defender, mano. A gente está aqui quatro dias sem dormir, praticamente, com tech bond no cabelo. Acho que isso aqui já é uma boa prova, mas fora isso, acho que a nossa história fala muito sobre, sobre o que a gente já fez para defender essa house. Cada mãe sabe o valor que cada uma das suas filhas tem e principalmente o valor de um trabalho de 18 anos nessa cidade. Então eu sou capaz de muita coisa para defender esta casa. O que eu faria para defender a minha casa? Eu faria o que eu faço sempre, mostrar o meu trabalho, mostrar que o meu trabalho é bom, que o trabalho de toda a minha house é bom também e que a gente é muito apaixonada pelo que, pelo que a gente faz. Eu sou capaz de dar a minha vida pelas minhas filhas. Sabe por quê? Porque elas me mostraram garra, meu amor. Elas me mostraram que, mesmo a gente sendo ó com a outra no outro dia, a gente está pedindo desculpa aí, entendeu? E correndo atrás dos nossos erros, tentando ser diferente. Isso é ser humano, gente! Eu quebraria o pino da Gigi, eu rasparia o cabelo <risos> da Shaira. Tu tem babado, não vê que não tem que eu sou de Belém vê no meu pescoço, querida. Eu quero que tu pegue uma das mulher que vai ser babado, querida! A sua casa quer ser lembrada na competição. Ah, acabamento, é querida! Eu acho que pelo que a gente quer ser lembrada, é por ser bem doidas e sempre trazer o inusitado. A Milona tava até falando assim, mano, a gente tem que chegar lá e ser assim bem, bem crazy mesmo. Porque elas são assim, mano, no dia a dia, já passaram bem com as coisas, mano, são hackeadamente delas já, não é? Mostrar que elas são bem descompensadas, né? <risos> Olha, principalmente, eu acho que a gente vai ser lembrado pela união. Está sendo um processo bem corrido, é, mas no decorrer disso tudo a gente conseguiu se unir. É, as, as três palavrinhas, identidade, garro e união, eu tenho certeza que a gente vai mostrar os, os três potenciais, e mas a união entre nós quatro, ela é imprescindível, assim. Quando eu convidei as meninas, a primeira coisa que eu pensei é em convidar Pessoas apaixonadas pela arte drag. Então eu quero que a nossa house seja lembrada pela paixão em fazer drag. Em fazer drag por dinheiro, e fazer drag de graça, em fazer drag. A gente gosta de fazer drag, a gente gosta de se montar. A gente quer ser bonita, a gente quer ser estranha, a gente quer ser gótica, a gente quer ser francesinha, a gente quer ser tudo. A gente é apaixonada por se montar e a gente quer ser lembrada por isso. Por Eu acho que a gente vai trazer um trabalho que toda Belém conhece, dessa casa, mais elevado à quarta potência. Assim. Cada uma vai somar uma potência elevada, vai ser... Um desdobramento da visualidade Cada uma atrás, assim Então eu acho que a gente quer marcar Pelo volume, pelo acabamento E é claro, querida, pelo luxo Afinal de contas ah. A casa é híbrida Laura, E tu, meu amor? Eu tô bem Tá bem? <risos> bonita Veio de onde? Veio Paris é, Tô bem e bonita Quer essa é lembrada por quê? Ah, eu tenho não sei, eu acho que eu posso ser só bonita. É, é né? Não tem gente que tem coragem. <risos> Na Tia Drag, qual house vocês consideram ser a maior adversária de vocês? A nossa mesma. <risos> Nenhuma das outras. É, é verdade. Isso é uma... uma a nossa mesma. Questão de tempo, questão de preparação, todas nós trabalhamos durante o dia, fica difícil de se encontrar, fica difícil de produzir, mas a gente está fazendo isso, a gente tem a madrugada, pra que dormir? Então o, o, o nosso empecilho em vencer somos nós mesmos, as outras são as outras. Eu vou deixar ah, essa pra quem? Desirre ou Charlize quer responder? Na minha opinião, eu acho que é a House of Caron. <risos> Babada. Babada. É. Elas são destruidoras, né? Eu fiz parte da House of Caron por um bom tempo, assim, nessa construção da identidade do que era fazer, me demonizei. Juliano, Persephone é minha filha, então a gente tem uma ligação com essa House, né? Então a gente acha que ela é uma grande. A nossa grande desafiadora, competidora. A gente faz as coisas passando, mano, o que que a Rosa Ficarão tá fazendo mora hora dessa? Menina, <risos> além... <risos> da, acho que além da gente... Acho que além da gente... Acho que só a gente. <risos> Mas... Oh, Deus! <risos> entre a gente, só a gente. Mas assim, uma house assim que poderia chegar a balançar, assim... A gente olhar assim... Ai, ah, bora se aproximar, bora ser amiguinha por um quanto. Acho que seria a house da a Vera Queens, né? Ver Queens. Não, não sou amiguinha não, amiga. A gente não é amiguinha, a gente é, é candidata de concurso. A gente sorri, se une, dá beijo no rosto, mas se for pra mim pegar a coroa e empurra ela de lado, assim. Eu acho que eu considero a Vera Queen porque, conhecendo a Pandora, ela é a mais competitiva do rolê. Mas o que vocês acham? Nenhuma. <laughs> <laughs> Aquela dessa, sorry. Não tem, não tem, mano. Qual é o maior ensinamento que você passa para suas filhas? Eu acho que. Nossa, estar tá participando desse momento que é histórico para a Amazônia, para América Latina, para Belém do Pará, para a gente mostrar a nossa arte sem ter que precisar pra ir para outro estado, eu acho que isso prova que, mesmo na precariedade, mesmo na dificuldade, a gente precisa ter o plano A, B, C, D, F, G, H. E nada do que for discutido, nada do que for salientado em discussão, em desavença, tem que ser prioridade. A prioridade sempre vai prevalecer a união, a força a garra, sabe? Essa união, essa união de família, a família é assim, a gente briga, não romantizando, mas a gente briga, mas a gente precisa se assim, entender porque a gente tem metas, tanto individuais quanto coletivas. Porque quando a gente se encontra, a gente constrói coisas existe uma egrégora a partir dessa união nossa né? então quando a gente se encontra é pra se fortalecer é pra discutir, é pra brigar mas é sobretudo pra crescer e entender que mesmo em dificuldades a gente não pode nunca deitar e sempre botar a cara a tapa mesmo se eu estiver usando um saco de lixo meu amor, eu vou servir saco de lixo trash eu acho que o maior ensinamento que eu passo para minhas filhas, não tô dizendo que elas aprendem. <risos> mas é, é a gente se ajudar, sabe? É muito a troca de afeto para muito além das relações de montação, de estar tá no rolê e tal, mas de estar tá lá no dia a dia umas para as outras, de, enfim, de realmente manter uma proximidade, manter uma relação familiar entre si, de estar de tá lá no dia a dia uma para as outras e tal. Eu acho que o respeito com a profissão do alheia, né? Eu brinquei mais no início de, de quebrar o pino da Gigi, de raspar o cabelo da Shaira, mas eu acho que eu faço drag desde 11 anos de idade. Eu tenho 17 anos fazendo drag e o que eu me orgulho na minha carreira é de não ter passado por cima de ninguém. O meu foco não é saber quem está fazendo o quê, o meu foco é no meu trabalho. Algumas vezes vai dar certo, algumas vezes não vai dar, mas faz parte do percurso, faz parte da nossa carreira, aprender com as vitórias e com as derrotas, e eu acho que eu quero passar para elas isso passar para elas que nesse tempo todo de drag eu só cheguei aonde eu cheguei porque eu foquei no meu trabalho e não no trabalho dos outros. Awesome. Tava certo, tá? Eu acho que é o que a vida sempre me cobrou. Responsabilidade. Eu posso ser vulgar, perereca, vagabunda. A minha arte não é. A minha arte nunca vai ocupar um nível abaixo de algo referente à qualidade. Eu acho que para a gente bater no peito, gritar por direito, exigir que a sociedade entenda essa arte, a gente também tem que mostrar que a nossa arte é bem feita, é com responsabilidade, é bem acabada e vendível, né? E vendível. A gente precisa ter um produto de qualidade para vender, para que a cidade entenda que faz arte drag na Amazônia e faz bem. Exatamente. Faz bem. Mas é preciso que todo mundo entenda, não só da minha house. Eu ajudo outras meninas de outra house, eu, eu, eu dou conselhos, eu entrego conselhos. Se a pessoa aceita, já é problema dela. Porque vocês são a maior dinastia drag da Amazônia. Não precisa responder, olha aqui. Meu amor, a gente tem garra, identidade e o que mais? Reunião. Meu amor, esses três ingredientes juntos numa house que vende periferia. E eu não falo dessa periferia que ainda está próxima ao centro. Eu falo da periferia que tu tem que pegar um ônibus e tu passa duas horas no trânsito. Tem BRT agora, o BRT. né? Tem BRT que come mais um pouquinho do tempo. <risos> Mas mesmo assim, tu ainda tá lá no sufoco. A gente acredita na nossa arte, a gente acredita no que faz. E por isso, nós somos excelência no que fazemos. Acho que é porque, primeiramente, a gente acredita na nossa arte. A gente sabe muito bem o que a gente é capaz. E a gente tem se mostrado muito... muito esperta em relação a, a, ao que a gente produz. Né? O que a gente produz. Então, a gente se considera, sem dúvida, a maior dinastia. Porque nós somos assim. Nós, nós não paramos em um lugar. Nós sabemos que existe uma perfeição e nós vamos superá-las. Sim. A gente transforma a diversidade num hibridismo cultural, meu amor. Eu acredito que também possa ser a nossa diversidade, porque a Amazônia é isso, é diversidade artística, né? Nós, quando estamos dentro do núcleo artístico, como estamos agora, a gente percebe o quanto nós estamos no mesmo lugar e somos tão diversos, e o resto do Brasil ainda não nos contempla em totalidade. Então, acredito que a gente carrega essa diversidade e a gente também acredita que estamos para além disso, para além de apenas drags do norte. Somos as drags do Brasil, do mundo, que representam e que são autênticas e ninguém é igual a gente. Então, é por isso que a nossa house, que é diversa, tem carregado isso. Eu acho que cada uma de nós consegue entregar um trabalho único. E quando a gente se une, a gente consegue, de certa forma, resgatar um pouco de cada é, dessa força de cada uma e jogar para o mundo, seja no look, na aparência, no cílio, no delineado. Complementa tudo, né? De alguma forma, a união vira uma... Isso aqui que a gente tá, tipo, é a união de todas, assim, essa e pontuação. E o pessoal também fala por si só, né? É. Ainda assim, cada uma com a sua identidade. Fala da história delas.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 De longe, a Eu acho a Chaira. É Ai, ah, a Charlize. Sou eu, mano. É filha, né? É, mano. Minha esperava. filha. Mas eu sou perfeccionista. Você a Pandora, com certeza. A Pandora. Acho que é a coitada. É. Monique. Lavou. Monique. Com ela, não, ela não perde. Ela não tem rosto. Tem um Vergonha na cara. Ela não tem rosto nem vergonha na cara. É legal o tempo, ó. Já passou. Já passou. E se tu não acompanha, tu perdeu a piada, querida. Charlie ah, Mas como Charli... é a música, mas com... Bicha preta preguiçosa. Charlize, Charlize, Charlize. Olha, todas. <risos> a procrastinação de todas, né? Elas chegam atrasadas, mas entregam qualidade. Ai, ah, gente. Você tá fazendo assim? Né? Boa. Eu. <risos> Adora. Persephone. é aquela, não, não. Mamãe. Ah, Elanime, mamãe. -Gigi. Com certeza. Elas vão chegar obrigada, mas vão até o final deste programa. Elas estão impecáveis. É ela Miss Legrini. Aquariana. Aquariana. A, a chave ela é do rolê. A Jorrona. A Jorrona nosso equilíbrio. Fosse ela. E ela ajuda todo mundo, ela é muito dedicada. É, é porque <risos> são três signos de terra aqui. Pessoa <risos> do fogo. É, e aí tem que vir alguém.